Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz. Disseram-lhe então, — Quem és tu? Ele declarou, — Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías. Eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Olá a todos. Como acabávamos de escutar neste Evangelho, hoje há uma figura que se destaca e que vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas vidas. De entre outras figuras que temos vindo a conhecer ao longo do tempo do Advento, hoje João Batista chega à nossa mesa, à mesa da palavra, para ser melhor conhecido e para nos falar daquele que quer ser plenamente conhecido por cada um de nós. Ele é uma figura neste caminho de Advento, nos ajuda a preparar a vinda da verdadeira figura, da presença de Deus entre nós, a vinda de Jesus Cristo. Ele não é a luz, mas vem para dar testemunho desta luz verdadeira que quer chegar à nossa vida, sim, à minha e à tua. Jesus quer ser conhecido por mim e por ti. Quer que eu e tu entremos no seu mistério, conheçamos a sua vida e caminhemos consigo. E essa vinda de Jesus acontece sempre, de uma forma renovada em cada Natal. Hoje, no terceiro domingo do Advento, João Batista ajuda-nos a todos a prepararmos a vinda deste Jesus que quer estar connosco, a vinda deste Emanuel. Por isso, é normal que diante de tantas vozes que o mundo hoje nos apresenta, como há dois mil anos, também nós perguntemos, quem és tu? Esta é a pergunta que nos desinstala, porque é a pergunta que fazemos àqueles que têm a capacidade de nos desinstalar. E João Batista foi claro, eu não sou o Messias. Pois bem, quem és tu e o que dizes de ti? Eu digo que tu tens que endireitar o caminho da tua vida. Eu digo que a tua história tem que conhecer este Messias que se quer encontrar contigo. Pois bem... Com João Batista, caminhamos no deserto da nossa vida. E no deserto da história de cada um de nós, também havemos de encontrar motivos para a esperança e motivos para a alegria. Por isso, no terceiro domingo do Advento, a Igreja nos propõe o Domingo da Alegria. Aquele domingo que nos aponta que o Senhor está a chegar, mas ainda não chegou. Que nos aponta que o Senhor quer ser conhecido, mas ainda não se revelou plenamente. Como posso eu, como podes tu, a partir do exemplo do Batista, preparar o caminho de Jesus que vem? João Batista, recorda-nos hoje, endireita as veredas da tua história, endireita as veredas da tua vida. Não fujamos deste apelo que nos faz o Batista e endireitemos a história que hoje nos é dado viver.